O Minuto do Sucesso com Márcio Miranda Nós precisamos deixar de encarar uma falha, um fracasso, como algo extremamente negativo. Se você errou ou não atingiu seus objetivos recentemente, olha, tudo bem. A gente aprende bastante quando as coisas dão errado e vão mal. Aliás, se tudo der certo, nós nunca mudamos ou crescemos. Então, o fracasso, ele é positivo ou ele é negativo? Depende. Uma pessoa pode não aguentar o peso da derrota e se encolher, desistir, murchar. Já outra pessoa pode passar pela mesma coisa, parar, refletir, descobrir onde errou, onde poderia ter feito melhor e sair da situação ainda mais forte, mais experiente e com muita vontade de acertar da próxima vez. Ninguém passa pela vida sem fazer algumas grandes besteiras, cometer alguns erros que são quase previsíveis. Eu, pelo menos, já cometi, eu acho que toda a minha cota dessa vida. E fui aprendendo, fui mudando, fui melhorando. Eu, quando comecei a minha carreira profissional, uma vez eu recebi do meu chefe um memorando que tinha, eu tinha enviado para ele. Vai. E eu, ele escreveu na margem do papel, assim, do lado. Márcio, você não sabe escrever direito? Você não sabe vender, eu acho melhor é você buscar uma outra profissão. Aliás, você é engenheiro e devia trabalhar com isso e nunca na área comercial. Eu engoli, fiquei pé da vida, mas eu queria mostrar para aquele gringo que eu estava certo e não ele. Para resumir uma longa história, 15 anos depois eu comprei essa empresa onde eu trabalhava com o dinheiro que eu ganhei vendendo com as minhas comissões. E hoje eu tenho cinco livros publicados. Tudo isso graças ao comentário que ele fez lá atrás. Eu não sabia escrever, não sabia vender, por isso eu resolvi aprender. Não fiquei triste num cantinho chorando, resmungando. Então se as coisas não estão indo muito bem para você, não desanime. Pare, aceite as críticas, veja o que precisa ser melhorado. E vamos lá, vamos lutar. Saia como um míssil, sempre direto ao alvo, querendo atingir seu objetivo. Não entregue os pontos. Corra atrás. No momento que você desistir, você parou de viver. Todo mundo gosta de sucesso, todo mundo erra e todo mundo luta. Você não vai ser uma exceção. Comece agora. Encare a sua vida de frente e vença. E não se acanhe, vai, coloque aqui os comentários, eu não sei onde você está assistindo, no blog, no YouTube, no iTunes, faça o seu comentário, mostre que você assistiu, venceu. Eu estou torcendo por você e quero ter certeza que você se levantou, sacudiu a poeira, deu a volta por cima, tá bom? Um grande abraço para você.